para que a história aconteça, você precisa votar. Qual desses três atores é uma pessoa vivendo com HIV? O dossiê secreto da AIDS. A misteriosa doença do... É isso não é um assunto que estamos a fim de falar. pessoa te excluir quando sabe que você tem HIV, ou tem a pena... A gente o... tem uma crise de referência. Porque mas, já mas, tem muita mas, imagem reiterada. Eu quero criar imagens de pessoas soropositivas gozando. AIDS, o mal do século. Peste gay já apavora São Paulo. Em vez de fazer o teste, Passa uma navalha na palma da tua mão escuta.